Ah, eu posso te dizer, o meu, meu gestor que a gente fala do Brasil mais pica, o melhor deles, já fez 4 quatro, quatro startups, já vendeu as 4 e vendeu para grandes grupos, nunca fez uma, uma aula de faculdade. Você vai dizer, tá, então Thiago, não tem que ir para faculdade. Não, talvez se você tivesse para a faculdade teria vendido 6, não 4. Mas uh, o que eu entendo é, de novo, Talvez o ensino não esteja acompanhando a velocidade que o mundo está se transformando. E que lá no Brasil a gente fala, talvez a universidade não esteja tão universal e seja mais uma faculdade e não mais uma universalidade. Porque eu já não estou falando mais de tudo. Eu falo sempre da mesma coisa. Uh, eu tive um relato de um aluno desses cursos que a gente faz de aceleração de pessoas que não têm acesso. E ele falou, olha, eu paguei duas vezes um curso na mesma instituição professores diferentes, e até a apresentação de PowerPoint era mesmo Anos diferentes. Ou seja, nem os exemplos atualizaram. Então, assim, a nossa responsabilidade... De novo, volta, Responsabilidade. A gente fala muito da responsabilidade de quem tem os dados, e a responsabilidade de quem tem a informação que não passa, ou não passa qualificada. Será que a gente está fazendo muito diferente do que faz o Facebook? Será que nós, de certa forma, também não estamos sendo imorais e não compartilhando aquilo que a gente tem de melhor? Prestando conta daquilo que a gente tem? Afinal, a gente teve a oportunidade de adquirir isso e guardo para mim, como o Facebook faz com os dados e usa ao meu proveito e não pela sociedade? Será que o Facebook só não é uma cópia do que as pessoas são? E por ser feito de pessoas, acaba fazendo a mesma coisa?